E aí, tudo bem, pessoal? Aqui é o Daniel, eu estou com o Michael e com a Jéssica. Eles me convidaram aqui para a faculdade deles, né, a Estácio da R9 da Taquara, e foi excelente a apresentação que nós tivemos aqui sobre psicoterapia estratégica. Eu agradeço muito aqui ó, ao Michael, que é o cara, e à Jéssica também, pelo convite, foi muito bacana. E eles, a pedido, né, eles vão deixar um recado para vocês com relação aos a estudos, porque a gente sabe que o Brasil ainda é um país onde muitas pessoas desanimam para estudar. Então, eu quero que eles deixem um recado aí pra vocês é, sobre o porquê, sei lá, eles escolheram psicologia e um recado que vai fazer você ficar mais motivado ainda pra estudar, beleza? Tá com vocês, pessoal. Oi, então, eu escolhi, psicologia, Quer ficar me meio... Eu, eu escolhi psicologia meio tarde, eu devia ter começado muito antes e eu digo que eu não escolhi, a psicologia me escolheu. Acho que eu nasci pra, pra essa vida e eu não comecei antes por, por questões mesmo de dificuldade de estudo, é, psicologia há cinco anos e o desafio era grande Mas é isso aí, a gente está aqui é, no último ano de faculdade E com muito um pensamento na cabeça Que estudar para vencer a vida E não só para os outros, para a gente mesmo Porque sem dificuldade não tem vitória Sem desafio a vida não tem graça E é isso aí Bacana. Deixa sua mensagem também, Michael, pra... porque muita gente desiste de estudar, né? Essa é uma verdade, né, Sim, gente? É verdade. Muita gente desiste de estudar e se você já pensou em desistir alguma vez, você que está assistindo o vídeo já, já pensou em desistir alguma vez, o Michael agora também vai falar uma mensagem para te deixar motivado. Então, pessoal, é... como a nossa amiga Jessica falou, a psicologia não é você que escolhe, é ela que escolhe você, porque são muitas influências que você tem. Por mais que, que seja difícil, por mais que você ache difícil, ah, são cinco anos, vai demorar muito, não sei o quê. No final, vai ser bom. No final, você vai ver, cara, a minha vida mudou com a psicologia, a minha vida é outra, agora eu tenho uma outra visão do mundo. Então, não perde tempo, não. Se você acha que, que tá difícil, corre atrás, pô, se dedica, porque sozinho você não vai estar. Tá. Sozinho você não vai ficar, porque você vai fazer amigos. Você vai ter uma galera que vai estudar junto contigo, você vai ter uma galera que vai te passar material, você vai ter uma, uma galera para trocar ideia, por exemplo, eu e a Jéssica. Nós estamos juntos na, na faculdade desde o primeiro período. E, pô, nós fizemos uma aliança de estudo no, no terceiro, quarto período. E, então, até hoje, a gente se forma esse ano. Então, acho que vale a pena, galera. Não, não perde tempo, não. Se você não faz nada porque você acha difícil, para um pouco, pensa... E ver a, o que você vai conseguir no final. Acho que vocês conseguem se dar muito bem. Então vamos estudar, galera. Vamos meter a cara aí. Psicologia é tudo de bom. Bacana. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Michael. É isso aí. Se você hoje não quer estudar por preguiça ou por achar muito difícil, cara, tira esse pensamento da, da mente. Sempre vale a pena. Conhecimento sempre é muito bom. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.